Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e como a gente bateu a meta de 100 visualizações no último episódio de Planet Coaster, eu estou aqui para gravar o segundo. Eu tive algumas ideias pro nosso parque. Nosso parque hotel, né? Ó, a gente já chega aqui de vista pro hotel. O que eu pensei? Como a gente fez essa bifurcação... Opa! Como a gente fez essa bifurcação, eu estava pensando, por que, que metade do parque eu não faço meio como se fosse da rainha malvada, e a outra metade eu faço princesinha? Podemos mostrar os dois lados da moeda nesse parque. Então, metade vai ser do mal, metade vai ser do bem, vilão, princesa, enfim. Bem clichês, mas clichês são clichês porque eles são bons. Então, é, a gente pode fazer esse lado bem princesa. Então, E esse lado que já tem um, um treco aqui, a gente faz... Uhum. O que, que é isso? Banheiro. A gente faz do mal mesmo, tudo bem. E tá de noite, né? Eu esqueci que ficava de noite. Eu não posso esquecer de colocar luzes, que na verdade eu já esqueci. Porque aqui não tem nada de luz. Gente, nem sei colocar as coisas não. Câmeras? Tem câmera de segurança pra pôr? <risos> que fofo, gente. Mas, ok. Eu esqueci que tipo de luz que a gente tava usando, tenho que admitir. E agora ficou de dia, eu não consigo enxergar. E tem uns negócios de chão, acho que as pessoas podem andar com isso. Gente, o que, que é isso? Aê, aê, beleza. Tamo bem, então. E vamos começar, gente. Vamos começar o vídeo de hoje, assim, já colocando uma coisa. O que, que é isso? Hã? Tem uns fogos e eu acho que não tem muito a ver, mas ok. Gente, tem umas coisas enormes, mas nem cabe no parque isso. Como que eu vou pôr? <risos> Ó, vamos procurar uma coisa de terror. Uma montanha russa de terror, não sei se tem. Pra gente colocar logo aqui no começo do parque. Nossa, mas só tem isso de... De montanha-russa, gente. Hyper Coaster. Não cabem as coisas, gente? Que, como é que vai colocar as coisas que isso não cabe? Ó, oh, coisa de dragão. Eu acho que a gente vai ter que meio que fazer ela ser... De terror. Mudando a cor dela. Então eu vou colocar essa daqui que eu gostei. Dessa queda ou dessa subida. Como que é isso? É a subida que é assim. Eu gostei dessa. Eu achei ela num tamanho legal. E a gente vai colocar aqui. Beleza. Agora a gente vai personalizar. Pra umas cores mais escuras, assim. Cor do trilho, ó. Tem que ser tipo um vermelho esquisito. Na real que eu tava muito com vontade de fazer roxo, verde e laranja. Eu acho que fica... Fica legal. Então, roxo, verde, laranja e preto. Cor do vagão. Sim, gente, não acho nenhuma de terror, né? Então. Por isso que eu tô pegando essa aqui. Me falem o que vocês acharam da minha ideia de fazer esse esquema esquisito. Eu nem sei mais o que, que eu tô mudando de cor aqui. Tem algumas coisas que não mudam de cor, mas tudo bem. Ok, mudei tudo de cor. Mas ficou claro, né? Olhem isso. Hum, agora sim. Tem como escolher a música? Vamos ver. Música. Pirata. Não, conta de fadas Mas morra dos dragões Essa mesmo, vai custar zero, né Porque, gente, por favor Agora a gente vai colocar A entrada e a saída, que eu não sei onde a põe Colocar, ah, já tá aqui Ih, Jesus, pera, vamos girar Esse bagulho Aí, foi, a entrada tá aqui A saída tá aqui E o free pass, gente, tem que colocar a entrada Pro free pass, né Como que faz? colocar. Ah, essa aqui não tem free pass. Ah, tá bom então. E ela vai entrar... Vai entrar por aqui mesmo. Fazendo umas curvas loucas. E a saída vai ser direto pra enfermaria. E agora? A gente pode abrir? Tem que testar. Tá, depois a gente entra ali. Eles falaram que o meu cenário tá ruim da fila. Então a gente vai colocar alguma coisa legal. Vamos colocar um negócio de fumaça aqui. Que legal Meu Deus Aqui porque tá chegando perto Hum, Aqui as coisas assustadoras Formas artísticas Que que é isso? É só isso mesmo? Que esquisito Beleza Agora acho que estamos abertos De verdade e vamos ver as pessoas Entrando aqui Ó já tem gente entrando, entrou uma galera. Ó, oh, anda mais rápido na fila aí, povo. As pessoas demoram, né? Vamos entrar aqui também, né? Vem, gente. Ih, cadê as pessoas? Pessoas? Ai, que legal. Ai, meu Deus. Vai, vamos lá. Vamos lá. Olha a música, a música! Tenebroso, cara, tenebroso. E eu não vou colocar luz nesse caminho. Porque tão devagar, gente. foi uma boa escolha. Concluímos. E a fila tá bem grande. Ok, vamos pra brinquedos com trilho agora e a gente vai ver em que lado... Ih, meu Deus. Tem um kart da princesa. Que é maior que o hotel. E um negócio de água. Eu adoro coisas de água. ah Nossa, isso parece a... o pomar do vovô do desenho 3. Tá, não gostei muito desses. Vamos ver o que que tem aqui que lembra a princesa, assim. Eu sinto que o jogo tem bem pouca coisa, na verdade. Olha, eu gostei disso, é um gênio, tipo... Eu achei bonitinho, eu achei que combina com esse lado. E a gente vai colocar ele um pouquinho mais afastado aqui, assim, mais pra cá. Ah, eu, eu queria um pouco esconder ele, assim. Sim, será que é legal? Coloquei. Agora a gente coloca a entrada. Coloca a saída. Vamos colocar alguma coisa aqui? Ó, oh, um banheiro. Não, não quero colocar um banheiro aqui. Barraca de comida a gente vai colocar aqui. Ai, que fofo. Parece um vilarejo, cara. Fofo. Tá, esse brinquedo aqui tem que testar, né? Ai, já pode abrir? Mas e como é que eu coloco aqui o negócio do Free Pass? Ninguém me fala nada. Abrimos. A gente tem que testar, né? Então vamos esperar as pessoas entrarem. Cenário, vamos colocar a florzinha aqui. Não sei o que eu tô usando, mas vou usar. Que feio, não sei decorar, desculpa. As pessoas entraram. É tipo um barco pirata, imagino eu. Nossa, que poça também não dá pra enxergar nada. E eu gosto de barco pirata, então eu, eu gosto bastante. Ai, tem que esperar o outro lado chegar. Ah, começou. Ele gira! Nossa, eu superia mais esse brinquedo na vida real. Sério, eu ia adorar. isso me deixou um pouco tonta. Ai, que treco feio, deixa eu sair. Uma fila enorme Meu Deus, gente, a gente precisa colocar mais uma montanha-russa Porque essa aqui tá lotada já A gente vai colocar uma bem diferente com essa, eu acho Se caber, né? Colbert. E qual que vai ser? Eu acho que essa aqui é do foguinho Olha o tamanho dessa Tem umas coisas que não cabem direito, parece O que, que é isso? Labirinto de ratos Doido! Meu Deus, eu gostei. Eu achei tão esquisito que eu vou colocar. Uma gaiola gigante, mas eu vou colocar mais pra cá, porque eu achei, né... Esquisito. Organização zero. Vemos por aqui. Uma coisa meio escondida aqui, talvez. Meu Deus, ficou horrível aquele braço ali. Aqui tá lotado também, gente, mas tá tudo lotado em todos os lugares. Eu não sei mais o que fazer. Teste. Testa aí, então... Deixa eu olhar isso brinquedo esquisito e tem tipo ratinhos desenhados aqui, nossa e é de duas em duas pessoas, é tipo literalmente um ratinho, calor né tem que pôr uma aguinha pra galera se refrescar, tem alguma coisa errada, por que, que tá assim, eu não sei mexer nesse jogo ainda gente, tá, vamos ver como é que estamos aqui, notificações não, Loony blooms não tem acesso pela entrada do parque como assim não tem acesso pela entrada Vai pai? Falta um caminho aqui, é isso? Ah, tá. Tá, tem umas comidas aqui. Dá pra abrir já? Dá. Vamos abrir e vamos ver quem vai vir. Ó, tá chegando gente, a gente vai testar agora o brinquedo. Tem que pagar? Será que eu coloquei pra pagar? Eu acho que eu... Meu Deus, que caro! Pronto, gente, zero reais. Bora lá. E começou o rolê. Que esquisito. É um ratinho mesmo. Num lugar bem fechado e bem pequeno. Conceito esquisito. E é com esse conceito bem esquisito que eu termino o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Me fala o que você tá achando dessa série. Me fala, dê sua opinião muito importante. E o próximo vídeo dessa série só vai sair quando esse atingir mais de 100 visualizações. Tchau!